Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Neste quinto domingo do tempo comum, Jesus no Evangelho ele usa uma linguagem muito conhecida nossa e se usa de dois símbolos importantes conhecidos também por nós para anunciar a boa nova do Evangelho. Ele fala em sal e luz. Disse Jesus: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ser sal significa dar sabor, temperar, dar gosto, alegria de viver. Jesus e o Evangelho dão sabor e gosto de viver Viver a alegria do Evangelho significa Irradiar a alegria de ser filhos e filhas de Deus Irmãos e irmãs de Jesus Cristo Dar graças a Deus por ter nascido e viverá com a vida que Deus nos concedeu. Este sabor de viver foi testemunhado de uma forma exemplar por São Francisco de Assis e por Santa Clara. Santa Clara, ela dizia, Obrigado, Senhor, porque me criastes". Então ela vivia o sabor de existir, o sabor de ter sido criada por Deus. E São Francisco de Assis cantava, louvado seja pelo Senhor, pelo ar, pela lua, pelas estrelas, pela água, pela terra, pelo sol, enfim, por todas as criaturas. Ele se irmanava com as criaturas e cantava louvores ao Deus Criador. Então ele vivia e vibrava, com a alegria de ser pessoa humana, de ser criatura de Deus e irradiava esse sabor de existir e de viver Pessoas que são assim, que, que anuncia a alegria, a beleza da vida são pessoas que são luzes no universo pessoas que clareiam o sentido de, de, de vida e não dão espaço para o pessimismo. Promovem o amor, o cuidado pela vida, a alegria de ter sido criado por Deus. Então, esse tipo de pessoas, de vez em quando, Deus não deixa de existir no nosso meio para iluminar as estradas da humanidade em nosso mundo. Que ele seja louvado e que nós tenhamos um coração sempre agradecido.